O que? Oh, <risos> Meteu duas balinhas, virou 20. E por aí começa esse gameplay amorístico. Rapaziada, o que acontece? Ô, oh, meu Deus, que os locais tá lá atrás, né? Beleza, ó, oh, ó. Oh, oh. Só bicos ainda aqui, ó. Bota na fileira aqui, ó. Oh. Dois. Tá de boa, tio? Vamos aí aqui e outros aí aqui. Pronto. O cara tá longe, tio. Aí está é por aí. Não, Tem um segue aí? Tá de boa, tio. E aí? Tá capacete? Capacete fica também, tio. O Leon tá ligado nos pontos frágeis dos capacetes americanos, hein? Vamos se ligar. Sim. Beleza, rapaziada. Antes de mais nada, antes de abrir qualquer porta, tio. Tenha em mãos uma escopeta. É bom, tio. É bom. Sim. Tranquilo. Rapaziada. Como é que é o negócio? Tá bem sinistrão aqui, tio. Beleza, a porta não se move e ela está trancada pelo outro lado. Sim. Não tem problema, a gente dar a volta. Meu. Como é que é a musiquinha? Vai tomar no caneco. Rapaziada, tá rolando uns pranks, hein, tio? É o quê? Ó, é bom você ficar esperto, hein, Leo? Vamos se ligar, hein? O okay. quê? Oh, meu Deus, ó, tiozinho aqui, tá de boa? Olha, ó, ó, ó, que? É do mal, capoeirinho. O que, tio? Pião de mão? Coeira sem assim, as mãos? E aí, vai fazer o quê? Oh, ele quer abraçar, ele só queria abraçar, tio. Oh, Mas o não é desses caras, tio. Leon é machão, tio. Ó, oh, ainda faz a barba do seu brioco. Espera, ah! esperando, tio. Esse briocão cheio aí de cabelo americano. Ah! Ah! Vai querer abraçar o Leon? Você é louco, tio? Pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, dá um sorriso com o gato aqui. olha, vem um chicote rodando, hein? Oh, oh. Para o chicote, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó, oh. pronto. Não. Nope. É, não morre não, hein? Não. Nope. Oh meu Deus, se esses bichinhos não estão morrendo mais, não, tio. Mas com a frente, cadê seu poder do amor? Se inscreve aí, tio. Beleza, tiozinho caiu no chão. Sim. Pegamos uma plantinha. O que, que tem no spot aqui, tio? Latas e potes, tudo mergulhado em conserva. Me faz lembrar dos velhos tempos. É, é ué. Ô, oh, você come muita coisinha ruim, tio. Vamos se ligar, essas coisas enlatadas não é bom para o seu metabolismo, hein? Vamos manter-te Beleza, rapaziada, já temos um... tava no churrasco aqui, ó. Um, umas lesminhas aqui. O que? Oh, Ai. Ai. Rapaziada, eu quero jogar mais, não, hein? Ah, oh, meu Deus. Abre a maleta, Leon. Pelo amor de Deus, combina essas ervas cidreiras com essa erva caipóricas. e toma ela, hein, Leon? Oh, meu Deus, vamos checar esse negócio. Como o cara sai dentro da geladeira assim, tio, do nada. O que estaria fazendo aqui? Um churrasco, Leon? Oh, meu Deus, vamos se ligar, hein? Tranquilo. Rapaziada, tá muito sinistro esse negócio aqui, hein? Não tô curtindo, tio. Ó, oh, cagão. Ó oh, essa roupinha que tá pendurada aqui. Roupinhas de rituais americanos e canibalistas. Que os astecas faziam na época de 1350. Tava rolando altos... O okay. quê? Olha aí, tio. Ó, oh, ó. Oh. Ele corre, tio. A velocidade da luz, hein, tio. Você é louco, hein? Vamos sair fora mesmo, tio. O Leo tá com a escola preta. Olha aí, sai fora, hein? O cara é esperto, senhor. Ele calcula o perímetro... Ó, oh, tá só olhando pela janelinha. o oh, meu cara é bom, hein? Ô tiozinho, você é bom, hein? Vamos ver se o seu zoimbica acorda. Olha, defende, hein? Você viu a mãozinha dele? A escopeta faz voar, tio. Pois é, será que você tá tirando o boloso dele? Mas é bolo dele. Não tem efeito moral, hein, tio? Você é louco. Ô, oh, meu Deus, se a tiazinha vai ficar gritando assim, eu vou dar uma escopretada nela, hein? Já zero o jogo de vez. Pera aí, tiozinho, você vai ficar no buraquinho, hein? o cara é calculista, hein? Ó, oh, ó. Oh. E aí, tio? É bom, é bom cair, hein? Rapaziada, duas, duas escopetadas bem no zóim dele, parece que resolve a treta. É a verdade? Tranquilo, tá rolando um buraquinho aqui? Como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Mas tá rolando mais um. Rapaz, é bom gente ir de boa, hein, tio, ó. Vamos calcular. Primeiramente, ó, tem espaço, tio, ó. Bica o zóim bem assim, ó, ó. Dentro, dentro do globo ocular, ó, ó. Pronto, tio. Você viu? Você foi dentro. Tem que ser totalmente dentro do globo. Aí já era. Beleza? Aí não tem, não tem como trocar ideia, Não tem como mentir. O quê? Nossa, tem mais cara ali, tio? Por trás? É, tio. de escudo, tio. Adoro esses escudos aí. Escopeta minha adora esses escudinhos aí, seu. O que? você ele troca essa parede no tiro. Rapaziada, esse jogo tá altamente ladrãozinho, tio meu, vai carregar. Beleza. Esse legado é trouxa, hein, Pelo amor de Deus, hein? Como é que é o negócio? Ih, tá rolando o um cara aqui, hein? Almoço vegetariano e tudo mais veganos. Aí você cai, hein, tio? Oh, não vem bicho. O quê? Vem na testa do Liam. O oh, tio tá vivo, tio. Oh meu Deus do céu, você gritar, aí, mano. Mas os caras estão super chato. Toma, tio. Toma, escuta. O quê? Vale isso, tio? Dentro do. Do porão assim. O quê? Outro bicho? Rapaziada, oh, Nossa Senhora, hein? Você é louco, Tio? É carnaval? Você tá rolando carnaval de bicho agora aqui, Tio? Nossa! Cara! Apagiano, não, não tá muito engraçado esse episódio não, hein? Caberninha já tá começando a ter uma, uma, umas apontadas aqui no, no rim. Ô, meu Deus, vamos parar que se joguem, hein? Vamos desligar tudo, queimar casa, videogame e tudo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, tá bicando rim? Ó, não tá bicando rim. Não tá bicando rim ainda. Vamos a plantinha quando começar a brincar o rim. Beleza. Ó. Tem duas caixas altamente periculosas aqui, hein? Ó, outra plantinha. É amarela. Fala com amarelinha. Fala. Outra amarela. Rapaziada, a amarela... Ela é nada mais, nada menos que casca de maracujá dos deuses. É o quê? Tem ali pra Sergipe, Lá pra cima, lá do, do, dos maranhão. Pra aquelas paradinhas ali. Rapaziada, tem que ser perto da praia. Beleza? Você vai, vai achar uns desses lá. Você tem que pedir pros anciões... Tamíforos. É o quê? Eles estão ali perto da praia você pergunta pra eles, eles vão saber disso. Vai fazer você viver mais. E se você fosse viver até 70, você vive até 75. E se você pegar mais disso aí e fazer mais combinação, você pode viver até mais uns 180 anos, hein? Vamos se ligar, o Caverninha tomou uns 18 desse aí. O Caverninha tá altamente com possibilidade de 200 anos aí pra viver. Rapaziada, se vocês não se importam, o Caverninha vai sair fora daqui. porque você tia dizendo não para de gritar, hein, tio? Oh, meu Deus, se eu quando ela vou dar logo um vo voador dentro do zoinho dela. Ó oh. Rapaziada, tem um cara tocando deco Olha ali dentro, ó oh. oh, Rapaziada, caiu nos, ca nos capangas, hein, tio Ó oh. O Leon não curtiu, hein, tio Ó, oh, tava tá uma baladinha lá Os caras vai até cortar a câmera, ó oh. Ó, oh. oh, aperta o botãozinho grego, ó oh. Rapaziada, o um zumbi esperto, hein, tio Ó, oh, desliga as câmeras na cara do Leon, tio Amateurs Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Boa, Leo. Rapaziada, é, estamos contando com o Leo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó, lá naquela salinha lá, você lembra, né? Eu, o Caverninha não lembra, não, Ô meu, vai falando aí, hein? O que que acontece? Só tem esse lugar pra andar, tio. vai é pra frente. Ó, você vem aqui, pica a porta, beleza. A partir do momento que você picou a porta, tem que ficar esperto com o plantiente, tio. O Caverninha tá, tá mendigo agora, hein, tio? Tá totalmente arrebentado. Ele nunca foi arrebentado tanto num episódio só Vou fazer até uma coisa brilhando aqui Ó, se você não se importa Eu nem vou dar uma faquinha dentro desse vidro do amor Vamos só investigar essa parte aqui Antes de... Post... Ah, o quê? Como é que ele é? tá valendo já? Vale sim! Ah, ah. Olha, bomba! Oh, Deus. É amor hein tio! Nossa senhora, os caras estão tá lançando um beijo do amor Oh meu Deus, antes de mais nada Adoro que okay, o abraço americano e jamaicano Rapaziada, se você não se importa, o Caverninha vai dar uma treinada na sala dos deuses aqui, hein? VAP! Beleza, padre? o que acontece? O Caverninha acabou de ganhar 50 mil em barras de ouro do torneio grego ali do tiozinho. O que acontece, rapaziada? VAP, 60 mil! Agora a vai aqui, ó, ó, a escopeta, tio, prioridade, ó, ó. Is that all, stranger? Pronto, já no máximo a escopeta curte. Vamos se ligar, hein? Oh, meu Deus do céu, completamos a escopeta, hein? Pelo menos a potência. Tranquilo. Agora os caras vêm, tio. Vem com amor, hein? Pois é, essa, essa parte que tava rolando umas granadas. Era essa aqui mesmo? Não? não. Vem agora. Não. O quê? Olha é que é negócio. É tá rolando umas granadas aqui. Vamos se ligar, hein? Pelo amor de tal. Ó. Oh, pra de ser trouxa, hein, tio. Escopreita bica, hein? É abrir a porta e ele vai é escopreitada. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Ó. Oh. Abre de novo, seu louco Abre. Ô, oh, Leon. Faz ele abrir, Leon. Ó. Oh. Posseada, é aberto uma bicada, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai ter Ó, ó. Ó. Abre o portinho, trocar ideia com o Leon. Vai ó. Ó, oh, oh. oh, meu Deus do céu. O cara não morreu não é prova de bala, hein, tio. Mais ou menos isso, hein? Prova de explosão e tudo mais. prova de explosão e tudo mais. Agora explodiu, gente. Tipo, Foi aniversário E tudo mais, o Leon assoprou a velhinha O que, que acontece? Vai ter mais brincadeira ainda, hein Os cara é chato, tio, ó, ó e aí? Ó, descomprei, um nível máximo de amor. Tio. Rapaziada, os caras é resistente, hein, ó Ih, oi, ixi Ô, meu Deus do céu, ó, você vai pra frente o negócio, fecha, hein Belão, pelão. Velão. Rapaziada, tá rolando as função de refletor? O quê? Qual é que é? Vale isso? Pera aí, tipo, ó, pera. vou trocar, gente o cara tá longe, ó. E pronto, tio. Bateu no seu capacete do amor? Vamos devagar? Vamos devagar? certo, que fecha? Ó. Vai devagarzinho com amor, hein? Com amor. Antes de mais nada, vamos pegar esse cabelo. É só pra ficar de boa. Vamos ficar de boa, hein? Pelo amor de Deus, hein? O cabelo tá sonando demais pra um episódio só. Ó, tem um negócio aqui, hein? Ó, ô, meu Deus. Jacal? De não O cabelo não curte esse dia não, tio. Parece nesse calço, é louco? Ah. Ah, meu Deus. e aí? Curtiu, tio? Surpresa? Não surpreende o Carverinho, pelo amor de Deus, ainda. Mas colocou preta na mão, hein? Já viu, né? Vamos ligar, hein? Não desusta do Leon, tio. Pelo amor de Deus. Ah! Tranquilo, rapaz, abrir é com essa porta aqui. Rapaziada, oh meu Deus, música grega. Ó, oh, símbolo altamente de Biohazard. E uma escadinha simplesmente treta. Rapaz, vamos, vamos continuar, tio. É o que tem. E adrenalina. Beleza, pra esquerda aqui não tem nada. Tá rolando uns barril amarelo aqui. É verdade. Rapaziada. Ó, negocinho do amor aqui, granadinha vermelha. que me adora, ô, oh, meu Deus. Caverninha é altamente profissional pra acender o um churrasco, hein? Ó. Tranquilo. Tá rolando um vidro aqui. Beleza. Geladeira grega. Nem pra ter uns Red Bull pro livro ficar mais rápido, hein, tio? Vamos vamo se ligar, aí, Deixar uns Red Bull hein? Tranquilo. Tem um cartão Crito Nelson aqui? Abri, abriu a porta. É isso que é importante. Rapaziada, tá ligado essas partes que tem uma do amor, hein? Oh. Pordinha, não faz barulho não, hein? Uf, clico, você viu? Clico. Oh, meu Deus do céu, vou parar com isso, hein? Algum tipo de equipamento de pesquisa. Me pergunta o que é isso usado pra quê? Como é que é? quê? Vamos ser... Oh, meu Deus do céu. Alguém? Ixi! Ixi! Bicho Nelson é do mal, tio. vamos trocar ideia com esse bicho Nelson aqui. Tem como abrir chegar, tá trancada. Chavinha! Beleza. Rapaziada, a gente vai precisar de algum equipamento super grego pra abrir isso aqui, hein? Trocar é a ideia com o bicho Nelson ali. Vocês não se importam. Ó, oh, vão operar. Oh, meu Deus, código não de letrinha. O caverninha não sabe. Esse. Beleza, tem um azul. vamos começar do azul. Vira o azul. Beleza. Tá o tá azul amarelo. Sim. Tranquilo. Agora vamos virar o verde. Beleza, virou o verde, vira o verde de novo. Beleza. É, ué. Ô, oh, meu falta só vermelho, hein? Vira o vermelho? Hein? Mais uma vez. Mais uma vez. Oh, meu, já deu certo. Caverninha, para de ser bom, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ah, oh, meu Deus. E descriptografou o código. Oh, meu, tá rolando aqui uma vespa voatória, altamente fincando uma forquilha. O quê? Barulho, barulho. Pode... Oh, meu Deus. Rapaziada, rolando a lâmpada aqui mexendo, hein? Vamos ligar aí, ó, pelo amor de Deus. Diário do Luiz 3. Rapaziada, o que acontece? É o 3, ô, de... oh, é do, É do mal mesmo. As monstruosas criaturas como o gigante ou os novistadores são meros produtos intermediários de diabólicos experimentos efetuados em cobaia, que em vez de humanos. O que que acontece? Mas há um tipo de criatura que claramente se diferencia do resto. Essa criatura são chamadas de <risos> Regenerators, os regeneradores. Tem um metabolismo superior permitindo que eles se regeneram a parte do seu corpo com uma incrível velocidade. Eu nunca tinha visto algo parecido. Essas características os tornam quase invencíveis para armas convencionais, mas como qualquer criatura há um modo de matá-la. Aparentemente são plagas que vivem em seus corpos, algo como sanguessugas. Elas não podem ser vistas a olho nu, mas podem ser localizadas com visão térmica. Para parar o processo de regeneração, essas plagas parasitas devem ser localizadas e destruídas. Hã? Onde eu sei, a maioria dos hospedeiros Regenerators tem um número de plagas. Para matar os Regenerators, cada um desses parasitas deve ser mortos. Ou mortos. Vamos se ligar, hein, rapaziada? O Leon já tem o um manual. O quê? Não, mentira. Rapaziada, barulho de porta. Onde? Rapaz. Oh, meu Deus. Já assim, tio. Vamos parar essa portinha, tio. Pelo amor de Deus, hein? Porta. O que o que, que tá abrindo a porta ali? Pelo amor de Deus, hein, tio. Ó, oh, vamos parar. Ô, oh, cartãozinho, cartãozinho curto, hein, tio. Rapaziada, o Cabernet não tem essa visão infragrega, infra não, hein? Onde é que pega esse negócio, tio? Lá em Sorocaba. Rapaziada, ele só tem o madeirinho, tio. O madeirinho nem tá equipado ainda, hein, tio. Pelo amor de Deus, hein. Ora, oh, tá equipado, sim. O madeirinho tá equipado. É, é uma coisa positiva. Rapaziada, a gente precisa de quê? E aí? Rapaziada, não. Onde, é que... Onde é que acha esse, esse visão? Ô, oh, meu Deus, ele tá. Ele tá batendo a porra. Ah! O quê? Quando Nim, don't curve Don't What is la Ah, <triva> ah, ah, ah, ah, ah, ah,